Olá, tudo bem com você? Eu sou o Anderson e você está no Caminhando pelo Pai. A história que eu tenho para te contar hoje é uma história muito legal. É uma história que, quando chegar ao final dela, você vai se sentir tocado pelo Espírito Santo. Você vai entender o valor de uma boa relação com Deus. Antes de eu começar a história, eu quero pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal, se não for inscrito, para poder me ajudar. Se ao fim do vídeo você gostar da história, eu quero pedir que você compartilhe para que mais irmãos consigam receber essa palavra. O nome dessa história é O Menino Que Falava Com Deus. Havia no interior de um lugar do Brasil, um menino. Esse menino ele falava com Deus e Deus sempre o respondia. Sempre que ele falava com Deus, sempre que ele perguntava algo para Deus, tudo que ele falava para Deus, Deus respondia. Esse menino, em um momento da vida dele, ele começou a passar por vários problemas familiares. Como ele morava no interior a família dele, era de agricultores e essa família tinha uma horta essa horta era afastada da casa onde que ele morava e ele gostava de lá para ele ficar sozinho com Deus e poder falar à vontade com Deus era nesse lugar que ele desabafava com Deus um dia o coração desse garoto estava muito aflito porque na família dele estava acontecendo coisas que estavam deixando muito triste e ele não estava sabendo lidar chorando ele falou com Deus Disse tudo que ele estava sentindo no coração dele e falou: Deus, peço que o Senhor me ajude. Nesse momento, ele ouviu a voz do Senhor e Deus disse: Está vendo aquele canteiro de couves? E ele disse: Sim, Senhor, eu vejo. Você está vendo que aquele canteiro está abandonado? Que o mato cresceu? As couves estão murchando, outras estão morrendo, as pragas as estão atacando e não há mais cuidado sobre esse lugar? E o garoto respondeu para Deus, sim senhor eu vejo E Deus disse para ele, eu quero que você vá até aquele canteiro de couves e você limpe todo lugar O menino pegou a sua inchada, foi até aquele canteiro e começou a limpar O menino começou a carpir, a tirar as ervas daninhas Tudo que ele ia fazendo, Deus o ia guiando E às vezes ele via um pé de couve, e aquele pé de couve já estava velho E Deus dizia, esse você retira esse já não serve mais. E ele retirava. E Deus dizia, coloque outra muda em seu lugar. Ele pegava a nova muda e colocava no lugar. E outros ele chegava e dizia, Senhor, o que faço com esse? E o Senhor dizia, esse ainda tem utilidade. Apenas limpe. Faça desbrota. E deixe que ele cresça. E assim o garoto fazia. E durante um bom tempo o garoto ficou ali com Deus, fazendo serviço, limpando, cuidando, replantando, tirando os pés que já não serviam mais... Até que chegado ao fim do serviço, o garoto olhou e falou Olha Deus, tá bem melhor Agora tá limpo Tá mais organizado Tá bem melhor do que tava antes Nisso Deus falou para o garoto Essa é a sua vida Antes da limpeza, era a sua vida sem mim Após a limpeza, é assim que fica a sua vida Eu retiro o que já não funciona Eu retiro o que já não presta Eu pego aquilo que tem serventia E o renovo E... Onde eu tirei, eu coloco coisas boas e novas. Eu limpo tudo o que tá te incomodando, tudo o que tá te fazendo mal. E o garoto ficou muito feliz, ele foi para casa. Quando o garoto foi para casa, ele viu que na casa dele estava tudo a mesma coisa e ele ficou um tanto duvidoso e um tanto triste porque ele pensou: se Deus está agindo na minha vida, por que, que nada mudou? Porque eu estou sentindo a mesma que eu estava sentindo antes? Porque a minha volta está tudo do mesmo jeito? Após fazer alguns questionamentos, o garoto ficou em silêncio. E os dias foram se passando. E depois de vários dias, o garoto lembrou do que ele tinha feito com Deus. Ele falou, vou lá ver como que aquilo tá. Quando ele chegou, o mato voltou a tomar conta daquele lugar. As plantas voltaram a ser atacadas por insetos. As mudas que ele havia plantado, haviam morrido. E ele disse, Senhor, o Senhor disse que a vida contigo era bela. Que vivendo contigo, eu... Teria uma vida limpa, que o senhor ia tirar aquilo que não presta, colocar coisas novas, mas nada aconteceu. Por quê? E foi aí que o garoto ouviu novamente a voz do senhor dizendo, filho, você fez o que era da minha vontade por apenas algumas horas. Mas depois você não me perguntou o que fazer mais. Você não perguntou, senhor, o que eu faço agora? E eu te diria, filho, eu preciso que você vá e regue as novas mudas. Filho, eu preciso que você vá e cuide dos insetos. Filho, eu preciso que hoje você vá carpir e limpar todas as árvores daninhas. Mas você simplesmente virou as cotas e não me perguntou mais nada. O garoto, um pouco aflito, entendeu o recado que Deus tinha deixado para ele e falou Senhor, que faça em mim segundo a tua vontade. Essa história está nos ensinando que não adianta apenas servir a Deus em um momento, mas em outro não. Não adianta servir a Deus em uma ocasião específica, em uma ocasião que parece que você vai ganhar algo e depois abandoná-lo, porque quando você deixa Deus, o mal entra. Só tem duas opções, ou está Deus ou está o mal. Se Deus se retira, o mal chega, se Deus chega, o mal se retira. Não há um meio termo, não há uma convivência entre os dois, e só existem os dois. E a gente tem essa mania de separar momentos para Deus. Como se Deus precisasse de um momento especial, estou ali com Deus, só que quando eu estou trabalhando, eu não posso colocar Deus. Quando eu estou dirigindo, eu não posso colocar Deus. Se eu estou conversando com um amiga, eu não posso colocar Deus. Mas a verdade é que Deus tem que estar tá inserido em todas as coisas, porque se Deus é tirado, o mal é colocado automaticamente. Nós devemos viver toda a nossa vida com Deus no comando. E todos os dias ao acordar, fazer nossas orações e falar Senhor seja feito hoje em mim segundo a tua vontade e Tudo será bom, tudo será melhor E o mal vai te colocar armadilhas, mas Deus vai te livrar O mal vai tentar te fazer sofrer, mas Deus vai vir e vai te consolar O mal vai querer tirar coisas de você e Deus vai vir e te dar coisas melhores Não deixe de fazer a vontade de Deus Não deixe de buscar o Senhor Não deixe de conviver com Deus, falar com Deus Todos os dias, o tempo todo essa é a minha mensagem de hoje para você. Se você tiver interesse em comprar o livro Caminhando pelo Pai, vai estar o primeiro link aqui na descrição, você pode acessar e comprar o seu. Peço que Deus abençoe grandemente sua vida e que o Espírito Santo esteja sempre com você. Onde quer que você esteja. E agora eu te convido. Eu vou e você vai? Então, vamos juntos, Caminhando pelo Pai.